testar os melhores crafts possíveis nas novas skins do CSGO lançadas aí na caixa do recuo, principalmente a USP Printstream com adesivos holográficos de K-2014, vamos ver como é que ficaria, e também essa AK-47 o pessoal gostou bastante. Tem um conhecido colecionador da China que tá segurando quatro Titans pra aplicar numa AK Printstream, mas pode ser que ele acabe colando na USP, quem sabe né? Então minha missão aqui hoje vai ser mostrar pra vocês como é que seria essas skins novas com esses quatro adesivos insanos nelas. Parem, parem, um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Boa! K-Drop, skin caro mais simples do que pensas. vou começar com... Usp Print porque é a skin mais hypada dessa caixa. Depois a gente dá uma olhada em outras. E atualmente já temos uma Usp Print Stream dropada aí com 3 zeros após o ponto. É a única no momento. Essa daqui é a top 1 do mundo. Porém, eu acho que a galera vai procurar Usp Print Stream Stat Track Factor New com float muito baixo para fazer craft. E no momento, a única Print Stream Stat Track com float baixo é 0.03, o que não é exatamente muito interessante. Eu acho que o ideal realmente seria uma Usp Print Stream Stat Track com 2. Zeros após o ponto. E essa skin vai ser dropada já já, tenho certeza. Bom, vamos começar com o craft que eu tenho certeza que vai rolar. Eu queria já testar aqui dentro do server USP Print Stream com quatro crowns, mano. Com certeza absoluta, vão ter crafts rolando com quatro crowns. E essa USP tem muita gente que tem a M41S Print Stream com 4 Crowns e vai querer fazer para combinar um kit bem bacana. Não acho que ficou ruim, mas pode ficar melhor. Vamos testar agora com os adesivos holográficos de Katowice 2014. Como há alguns meses foi craftada sm4s por aqui com quatro dignitas o primeiro Craft da USP swing que vem na minha cabeça é esse daqui para combinar com a m4s mano eu acho que seria sensacional não é tão impossível acontecer porque existem muito mais dignitas soltos por aí do que Titan e Power por exemplo é um adesivo que hoje está na casa de 80 mil reais então para fazer esse craft aqui o cara ia ter que gastar 320 reais mais o preço da USP né mas olha só mano quem sabe esse cara aí que fez essa doideira aqui sm4 mais printstream, não tem interesse em fazer essa outra doideira aqui. Ia ser o kit mais hypado do lado CT pro CSGO. Agora, se alguém tiver o interesse de gastar um pouquinho mais no um sticker de 100 mil, que fica muito mais top ainda, na minha opinião, olha essa USP printstream com quatro Vox. Custaria 400 mil reais para fazer essa USP aqui, só que caraca, parece que o Vox combina perfeitamente, né? Porque ele fica exatamente na parte branca da printstream, né? Os três ali de cima, é claro. Mano, muito louco, muito louco mesmo. Eu achei que esse daqui, na moral, vai ser um dos melhores crafts que a gente vai ver aqui no vídeo de hoje. Olha esse efeito holográfico do Vox, tá ligado? Esse degradê aqui muito insano. Acho que essa é a minha favorita. Temos uma favorita até o momento. Até porque seria uma boa ideia fazer a USP com 4 Vox, porque também tem M4-1S Print com 4 Vox, única no mundo. Quem sabe mesmo o mesmo cara que craftou ela também não faz a USP, né? Na mesma pegada do que eu falei aí da M4 com dignitas. E agora também na casa aí do 100 mil o Tin ldl é outro adesivo que fica muito bacana aqui com a USP Print Seria um craft aí de 400 mil reais. Tem gente que não gosta muito desse adesivo por ser uma escrita, né? Não ser exatamente um símbolo e tals. Mas ele tem cores muito massas, velho. Um fito holográfico muito, muito, muito top mesmo. Eu acho que combinaria pra caramba com a USP Print Agora chegamos nos big guys. Os stickers pesados. Olha só como que seria a USP Print Stream com quatro reason holográficos. Nossa, esse daqui ficou irado demais, galera. O Reason é o terceiro adesivo mais caro do CSGO. Tá na casa aí de 220 mil, reais. Que significaria que um colecionador maluco teria que desembolsar 880k pra fazer esse craft aqui. Só que na moral, mano, até agora, eu acho que esse daqui foi o craft mais insano que a gente fez. Principalmente nessa cor aqui, ó, rosa, roxo, fica muito louco, tá? Quando chega aqui no verde, não gostei tanto, mas o laranja padrão aqui do Reason, laranja e vermelho, também achei irado, mano. Quero muito... Ver algum desses crafts acontecendo e, claro, que eu não podia deixar de mostrar ela, a USP com quatro iBuy Powers. Cara, essa tá a mais. Recentemente, o iBuy Power subiu um pouco de preço. Ele tá sendo negociado agora na casa de 50 mil dólares, o que significa pra gente que um iBuy Power tá custando mais de 260 mil reais, galera. Eu não sei se eu vou gostar mais dessa combinação ou da Point Stream com quatro Titans, mas vamos comparar, vamos botar lado a lado e vamos tirar aí a conclusão green stream, quatro Titans. Também o adesivo Titan tá na casa aí de 50 mil dólares. Então também seria aí um milhão de reais, tá? Pra fazer esse craft. Sei lá qual que eu gostei mais, mano. De verdade. O Titan combina muito com essas skins brancas e tal. Mas vamos colocar de um lado da tela a USP com quatro Titans. E do outro lado a USP com quatro Hyper Powers. E eu quero que vocês decidam, usando a aba de comentários, qual dessas duas skins ficou mais insana. Qual dessas duas skins você acha que eu deveria craftar? Não, tô brincando. Se eu tivesse quatro Titans ou quatro Heavy Powers, eu faria uma loucura dessa nesse momento. Mas tem gente que pode fazer. Não sei se vai rolar com Heavy Power e Titan, mas acredito que vai rolar com algum dos adesivos que a gente viu aqui hoje. Claro, Crown, com certeza, sem dúvidas, né? Mas pode ser que role também com algum adesivo de Cato 2014 holográfico. E claro que a gente vai conferir também os crafts possíveis aí na AK-47. Começando aqui com os quatro crowns. Não sei se eu gostei muito, mas acho que provavelmente vai acontecer. Tem os colecionadores malucos que gostam de aplicar crown em tudo, né mano? Então eu acho bem, bem provável que aconteça esse craft em breve, tá? Já tem uma skin aqui, inclusive tá na mão de um colecionador da China. Bem provavelmente pode ser utilizada para craft. Porque é a nova AK em stat track com dois zeros depois do ponto, seguido de um 1. Um float bom demais para craft. Craft já estaria perfeito. Esse aqui na minha mente é o Craft mais provável de rolar se alguém decidir aplicar quatro adesivos holográficos de Katowice 2014. Porque os dignitas, quando eles param aqui no fade de verde pra azul, fica bem parecido com a cor da K em si, né, mano? Tipo, ó, não dá pra conseguir todos na mesma cor e tal, mas realmente, o verde e o azul da AK combina bastante com o verde e o azul dos olhinhos aí dos alienígenas. Eu acho que esse Craft aqui pode ser que aconteça, mano. Agora aqui, 4 vox, acho que já sai um pouco da proposta. Apesar de que tem sim um fade ali de azul e verde e tal, mas acho que sai um pouco da proposta. Já fica muita informação. Porém, não ficou feio não, mano. Gostei também desse craft aqui. Acho possível. Sei lá, mano. O contraste do laranja com azul verde fica bom. Quando chega aqui em outras cores, também fica irado. E se a gente procurar aqui o degradê mais parecido com a AK, que é tipo esse verde azul, é. Aí já fica um pouco bagunça, né, mano? Não sei se vai rolar esse craft não, sei lá. Agora, tem um adesivo que a galera tava amando colar em skins. A Gangnir mesmo recebeu diversos crafts com 4 tinha Não ficou uma má ideia nessa k 47 Mas, de novo, sei lá, mano, eu acho que fica um pouco informação demais, essas escritas, né? Esse daqui eu não gostei muito não, velho. Aqui já vai meio que a mesma pegada dos adesivos Vox. É difícil de combinar, principalmente porque tem muito laranja, vermelho. Eu acho que não combina demais, assim, com essas cores da AK, né, mano? Fica mais ou menos. Gostei muito desse craft aqui, não. O y Power, Com certeza não, velho Com certeza não Não vai rolar esse craft Ninguém vai ser maluco de aplicar um milhão de reais nessa K. Eu acho que o Titan provavelmente não também Valeria muito mais a pena aplicar na USP Não ficou ruim Principalmente os dois adesivos da direita, né? Os dois primeiros que ficam maiores Porque dá um contraste legal O azul do Titan é um azul mais escuro Enquanto o azul da K é um pouco mais claro, né? Mas sei lá, o da madeira eu acho que não ficou nem um pouco legal, né? Realmente não combinou Metade de cima verde, metade de cima AKS e tal, quem faria isso vai preferir guardar esses adesivos pra craftar numa AK print Swing, uma AK bem branquinha e tal, aí sim acho que ia ficar mais massa, não acho que isso aqui vai acontecer, cara, talvez com quatro Titan não holográfico, aqui, nossa ficou muito bom, velho, aqui eu acho que pode ser explorado esse craft mano, pode ser que alguém tenha o um interesse aí de deixar o Titan não holográfico mas em evidência, tentar dar uma manipulada aí no preço, gastando quatro Titans, né, realmente os dois primeiros Dá um blend bem legal, camufla bacana ali, o azul da skin. Mas a mesma coisa acontece nos dois adesivos menores ali, o da madeira, né? Fica bem apagado, velho. Sei lá, não gostei tanto assim não, mano. Acho mais fácil também rolar na USP Print Stream. Aqui ficou bom, né? Ficou bonito e tal. Dá um contraste legal. Só que o T do Titan meio que dá uma desaparecida, né? Parece que é a própria skin, parece que só tem um rabisco azul ali. Eu acho que esse craft não vai rolar. Já o Eye by Power ficou muito foda, mano. Mano, não holográfico Ficou muito bom aqui na Spring Stream Possivelmente é esse Craft Roll, né, um adesivo que está aí na casa de 12 mil reais Perto disso Pô, Quase 50k né, para fazer um Craft desse também Não é nada barato Mas eu acho que aqui já combinou um pouquinho mais com a Spring Stream Agora vamos falar da Alp Chromatic Aberration Eu acho bem difícil rolar algum Craft com essa skin A comunidade está bem dividida Tem aqueles que gostaram Tem aqueles que odiaram E eu acho que não é uma skin que combina muito com os adesivos Kato 2014, ela só ficaria boa mesmo com um ou outro adesivo O tinha DLC na minha cabeça ia ficar um pouco melhor, mas não ficou tão legal porque quando tá nessa parte, pega um efeito holográfico verde e tal, aqui ó, não combina né, eu acho que um dos únicos que realmente ficaria muito legal é o Dignitas holográfico mas de novo, eu não acho que alguém vai queimar 400 mil reais nessa WP, depois vai ser muito difícil de vender, porque não é uma skin que vai ficar cara né, não é uma Alp rara, não é uma WP na hora que foi lançada chamou muita atenção, né? Como eu disse, realmente dividiu muita comunidade, teve quem gostou, teve quem odiou. Apesar de ficar muito legal aqui essa combinação e tal, principalmente quando os olhinhos aí do Alien estão puxando pro roxo, pro rosa. Ai, ai, eu acho que não vai rolar não, cara. Nenhum craft, cara, com essa alp provavelmente vai acabar acontecendo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like aí pra me ajudar e ativa as notificações aí do canal pra você receber todos os vídeos que eu posto. Tamo junto, até a próxima. Falou!